Pode começar. Oi, gente. Bem-vindos ao Twin Side Show. E agora a gente está aqui com o Marcos, eliminado da tribo Angra. Marcos, bem-vindo ao nosso show. Eu estou muito triste por você estar aqui, porque eu estava torcendo muito por você e sua tribo. Ah, valeu. Eu também estou bastante triste. <risos> aí, ah, conta aí. O que você está sentindo agora? Ah, é um pouco pesado, assim, né? Porque a gente sai no blind, mas é, eu já esperava um pouquinho, assim. É, eu já, já tinha desconfiado né, no, nesse último dia. É, então, eu meio que já esperava um pouquinho. Mas foi um blind, com certeza foi um blind, né? Porque eu tinha minhas estratégias eu tava até seguro delas. Mas acontece, cada um tem suas estratégias e é isso aí. E eles jogaram super bem. <risos> Você levou para o pessoal? Você tá bravo? — Não, não tô bravo. Não levei pro pessoal, gente. Por favor. É um jogo, sabe? Tipo, de Facebook. É, amo todos de Angra. Melhor tribo. — Você ama amigo? Sério? Sim. de side? Absolutamente todos. Absolutamente Ai, todos. — É que assim, você fica, tão am... <risos> você fica tão amigo com a pessoa porque você fica falando com ela tanto, né? E quando ela te trai, parece uma facada no peito. <risos> — não, então, tem, todo blind tem essa coisinha, né, tipo, puxa, que droga, tipo, fui, fui traído, né, mas é isso, gente, tipo, se eles não jogassem assim, acho que não seria Angra, fica é a dica. E quem que você acha quem... que comandou esse side, seu? É, isso que eu ia perguntar. Desculpa, ah, Maria, eu não sei se passado. teve, eu não sei se teve uma pessoa em específico, assim, é... o que aconteceu é que provavelmente eles... Já tinha rolado uma conversinha de, de que eu tinha muito papo com outras tribos, né, e tal, e eu, por isso que eu comecei a desconfiar, né, de que eles achavam que eu tava com um papo contra as tribos, mas eu realmente não tava, assim, eu, eu tentava puxar conversa com umas pessoas, mas são muito poucas, eu não tinha mesmo, eu tinha mais papo, por exemplo, com o Leandro, que saiu, né, com pessoas que saíram, assim, mas não tinha, não tinha, eles podem achar, mas eu não tinha. Inclusive, é... acho que isso daí deu alvo, por exemplo, dele ter falado que Acho que você ia longe porque você Sim. tinha um papo. uma entrevista com... do Leandro, né? É, teve a entrevista dele, né? Não sei, talvez ele tenha jogado um alvo em mim ali. Então, me achei estranho, tipo, porque quando eu falava, acho que ele era uma das pessoas que eu mais falava e eu não falava muito, inclusive. <risos> Mas talvez ele tenha achado isso, né? Tipo, como eu falava mais com ele e tal, ele achava que eu tinha um papo com, com outras tribos e tal. Eu tinha, eu conversava, tentava, né? puxar assunto e conversar com as pessoas, mas nunca conversei nada de estratégia, assim, nem nada, eram besteiras, assim. E muito pouco também, eu considero, pelo menos. Tinha gente que eu não da Jacy, eu acho. Umas três pessoas da Jacy 4, assim, que eu não tinha nem conversado até ontem, ontem alguma coisa assim. Hum. Enfim. Nossa. <risos> Me fala um pouco sobre a polêmica daquele seu post lá, que você fez um texto bem grande, assim, sobre ataques pessoais. Foi indiretamente ah, é, a você? Foi algum pessoal de sua equipe? Foi o quê? Ah, aquilo me incomodou Eu fiz aquilo porque eu tava me incomodando bastante, assim. É, eu, os, os primeiros CTs, né? Estavam sendo muito pesados, as pessoas estavam jogando ataques pessoais nos outros, umas coisas nada a ver, que nem tem a ver com o jogo. E. E depois aconteceu também de uma, uma pessoa vir falar comigo, tipo, no PVT e ela tava bem na bad, e aí eu fiquei super mal, assim, por ela, sabe, uh, eu não quero expor a pessoa também, né, enfim, sim com certeza. mas aí eu fiz aquele post e, e foi de maneira geral, assim, foi menos por mim, porque eu também sofri ataques no, no começo, tinha umas pessoas que falaram da minha aparência física e coisa do tipo. Mas assim, eu não sinto tanto quando falam de mim, enquanto falam de alguém que eu gosto, entendeu? Por isso que eu acabei fazendo mais pelos outros. Mas não foi nenhum post específico, foi tipo uma... várias coisas, assim, que eu tava lendo e eu não gostava. Foi legal a sua parte de definir assim, entendeu? A gente até pensou que era com você, um ataque, tipo assim, destinado a você toda hora. E a gente não viu, né? Porque não, filho, não tem tanta foi. coisa pública. A gente pensou que era mais um privado ou alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Achei que era uma treta privada Sei lá. Uhum. É, E você é totalmente novato nos jogos, né? Como foi essa experiência para você? Sim, eu nunca tinha jogado Eu praticamente nunca tinha acompanhado Eu peguei um pouquinho o final de TW Israel Porque o Samuel Tava, E eu sou amigo do Samuel, né? E aí ele me incentivou a me inscrever Eu falei, ah, vamos lá Legal, bacana, jogo bacana <risos> Mas assim é, Apesar de... Eu sendo novato no jogo, eu acho que eu, eu, eu entendi muita coisa jogando e, nossa, é, acho que vai faltar um pouco de modéstia, assim, mas tem umas pessoas que eu acho que não sabem jogar realmente, assim. E são pessoas que já jogaram, sabe? Eu não uhum. sei, as pessoas têm umas estratégias muito loucas, assim. Uhum. Mas, assim ah, mas o pode falar. Eu... É, pode falar. Não, Oi? eu ia falar que assim da plateia, não. da gente que é da plateia, dá para ter uma ideia que você tava jogando bem, entendeu? Mas a gente não sabe de nada. Mas vocês dava para ter, é, ter a impressão que você tava jogando de verdade, porque tem gente que. Enfim, né? A sonde vai número, né? É porque vocês não têm acesso aos questionários. Se vocês verem os questionários, vocês vão ver que eu tava jogando bastante. Eu tava jogando bastante. É, eu considero que eu tava jogando bastante. E assim, eu confiei nas pessoas, mas elas têm as estratégias delas, tipo, a gente pode confiar o tanto que for, né? Nada é 100% certo nesse jogo. E assim, é, a é. gente viu que na Twitch é, só vai acontecer a fusão quando a tribo for dizimada, né? A tribo, o provável tribo que vai ser dizimada é Yara, mas como aconteceu hoje, né, pode continuar acontecendo, a Yara pode continuar dando imunidade. E vai que a Angra agora seja boa bola da vez. Você acha que você era um dos mais fracos em termos de prova e isso vai, tipo assim, ser visto no futuro ou não? Se eu acho que eu era mais fraco em termos de prova... É, um dos prova, mais fracos. Não, eu... Isso. Eu, eu acho que não. Sinceramente, em termos de prova eu acho que não. É, eu acho que tem uma ou duas pessoas que talvez sejam um pouco mais fracas em questão de prova, né? Mas elas são mais fortes em outras coisas. Elas foram mais fortes em, sei lá, social, em estratégia, me tiraram, etc. Enfim. Uhum. Mas eu acho que a Angra tá bem de prova, eu acho que a Angra tá bem de social, eu acho que a Angra tá bem de estratégia. <risos> uhum. E agora vamos falar da Carol. Você achou que ela ia sair hoje mesmo? Ah, então. É... Eu tava desconfiando, né? Um pouquinho que rolaria um blind. Assim. Não... Não queria que rolasse, né? Aquela coisa de, tipo, desconfiar, mas, né, ah, acho que dá, acho que vai ser tudo ok. Por isso que foi um blind mesmo. Mas, sim, eu, eu acho que eu achei, eu achei que ela sairia. Eu acho que até um pouco antes eu achei que ela sairia. E eu gosto muito dela. Eu, eu votei nela com o coração na mão também eu, e, tipo, todas as mensagens que eu, todas as mensagens que eu recebi de toda a tribo e de outras pessoas também. Eu sei que eles também, tipo, votaram com o coração na mão, assim. E sobre essa imunidade dela aí, você acha que... Mudou, como é que mudou isso na tribo? Tipo assim, a estratégia, a dinâmica, entendeu? O que, que você acha que passou na cabeça dela de abdicar disso tão cedo assim? Eu acho que ela foi inteligente. Eu acho que ela demorou um pouquinho, talvez, pra entrar no jogo, mas eu acho que ela foi inteligente de ter abdicado naquele momento. Porque ela entrou mais na tribo e aí ela conseguiu estrategizar melhor e... Enfim, ela fez as alianças dela e me tirou também. Ela fez parte da, da aliança que me tirou, enfim. Uhum. <risos> e você acha que ela dura até a fusão ou ela sai antes? <risos> eu vou ser sincero. É, eu fiz o meu bolão bem no começo, né? Eu não conhecia ninguém muito bem. Eu achei que ela seria a primeira amazona a sair. É... Mas eu acho que ela tem um potencial ali, assim, escondido. Eu acho que ela tem um potencial de chegar longe ainda. Uhum. Entendemos. Acho mesmo. Agora vamos para a pergunta da plateia. Tem uma pergunta do Desde Danilo Nunes. Meu Deus, nem nosso vi, amigo é. teve? Vixe, Danilo, querido. Ele é rápido no <risos> gatilho. Danilo ele... <risos> é roteirista. Sim. Ele perguntou... Sobre a prova, o que, que rolou na prova de vocês? Se teve alguma estratégia entre tribo, o que, que rolou aí que a gente não tá sabendo direito? Dessa, de, dessa última agora? Sim, aham. Uhum. Não, a gente fez a nossa estratégia com bastante antecedência. A Angra é uma tribo bem aplicada, assim, a gente tem que estudar as coisas e tudo mais. É... Assim, eu vou ser sincero, não é, tipo, menosprezando a Angra também. Mas eu não concordei pessoalmente com a estratégia que a gente traçou. Mas eu virei para todo mundo e falei, ah, é, tranquilo, gente, é, entendi a lógica de vocês, acho que vocês estão, tipo, em maioria para fazer isso, então eu vou uhum. seguir com vocês. E aí, tipo, fui firme, falei, ah, deve ter uma chance de dar certo, sabe? Não foi uma estratégia do nada também que eles criaram, foi só uma estratégia diferente da que eu pensei. Não sei se a estratégia que eu pensei, fosse dar melhor, certo ou melhor do que foi. Mas a nossa, definitivamente, não foi muito boa. Uhum. Agora a da Jaci, eu acho que foi pior. Mas, enfim. Qual foi a estratégia <risos> de vocês e deles que eu não, não entendi? Então, é Queria é atacar assim, um, é... um outro? Eu não queria começar atacando a Yara, né? Porque eu acho que a Yara é... Ia, ia, ia sentir isso como um, né, tipo um ataque pra gente E eles realmente começaram a atacar a gente depois, tipo, loucamente A gente foi focado até metade da prova, até a gente estar tá com pontuação super baixa Não sei se se eles mudariam a, a Yaris mudaria a estratégia deles se a gente não tivesse feito aquele primeiro ataque neles, né? Talvez não uhum. Mas assim, a Jaci, ela só focou a gente Enquanto ela deveria ter focado um pouco mais a Yara também Se ela tivesse focado um pouquinho mais a Yara Eles talvez tivessem chance de ganhar essa prova hum. Mas não aconteceu hum. E aí a gente também poderia ter começado a focar um pouco a Yara, né? Obviamente, em dado momento Mas aí a gente já estava, tipo, tão no lixo, assim, de pontuação uhum. E, tipo, a chance... Ainda tinha chance, mas a chance era vaga. Tão... A gente falou, nossa, não, vamos foder mais a Jaci Tipo, no sentido... Uhum. Não, tipo, vamos fazer eles ir para CT mesmo, nossa, assim... desesperado! <risos> Meu Deus, é... por aquela pontuação foi doída. <risos> é. Mas não tinha muito que a gente fazer, assim. Talvez se a gente tivesse mudado um pouquinho o alvo para a Yara depois de um tempo, que a gente só estava na Jaci né, também, é, talvez a gente tivesse conseguido ir, ir melhor. Mas aí, enfim, não rolou. <risos> e tem outra pergunta também aqui, da nossa amiga. Cadelíssima, <risos> Eduardinha Clentes, a nossa Dudinha, né, a cadela de UTW, ela perguntou assim, quem você acha que tem o um potencial para derrubar todos, assim, da, da sua equipe, entendeu, assim, que vai longe, entendeu? Para o quê? Derrubar as outras pessoas das equipes, na fusão. Nossa, difícil isso. Até porque isso coloca um alvo nas pessoas, eu não gosto de colocar algo nas pessoas, assim. Principalmente em pessoas que eu gosto eu Mas eu acho que eu Esse menino é muito doce, olha isso Indicação <risos> à suíte, tá aí. Né? Ai gente, obrigado Mas sei lá, tipo, eu acho que A maior parte da Angra assim, Tem um potencial muito grande Eu acho que tem pessoas lá dentro que são Um pouco mais carregadas do que jogadoras não estou falando isso de uma, maneira, de uma maneira negativa, apesar de eu não gostar muito, em Survivor mesmo, de pessoas que sejam carregadas. Sim. Mas, tipo, não é de uma maneira negativa. Eu acho que faz parte de uma estratégia de jogo. Eu acho que tem pessoas que são mais carregadas e pessoas que jogam mais. Tem uma pessoa em específica que tem um alvo bem grande, né? Enfim. Mas... Sabemos. Ah, é isso aí, eu não vou dar alvo. <risos> eu não quero. Tá. E eu agora o Danilo, leu, Ricardo. O Danilo ele, ele fez uma pergunta parecida ele falou assim Quem você acha que tem mais poder na sua tribo e quem tem menos poder? Mas você não gosta de falar Nossa, coisa, né? Poder e menos poder é foda. É. Ai, a gente é tão, tipo... A gente é tão, tipo, unido E a gente meio que... A gente viu... A gente viu... A gente sempre discutiu sempre, tudo com todos, assim, com exceção, lógico, das, dos blind signs, assim, tipo, nos uhum. dias de CT, assim, e tal. É, poder é uma palavra muito forte, assim, eu acho que todo mundo ali tem poder, definitivamente. Se quiser jogar, uhum. vai vai conseguir, assim, tipo, de, de mexer e de continuar e tal. Acho que todo mundo tem essa capacidade dentro da tribo então, vamos mudar um pouquinho, assim, vamos deixar a André de lado. Me fala quem você acha que é a ameaça da Yara e da Jaci. Não vale falar não. que é unido, tá? Que você não falava com Yara nem Jaci todo dia. <risos> Eu então, acho cara... que... <risos> Eu acho que, assim, é que da Yara a gente conhece um pouco mais do que aconteceu. Porque, as tipo, eles cagaram em vários CTs e, tipo, abriram todas as estratégias para todo mundo, assim, praticamente. É... Eu acho que uma pessoa perigosa da Yara é o Ramon, morto. <risos> e não sei se ele vai seguir, né? Se as pessoas forem inteligentes, vão tirar ele no próximo CT, <risos> porque ele deu flip em quase todos os CTs, assim. Enfim. Gente, você passa a mão nos seus amiguinhos e acaba de dar sabe? Mas está empurrando o menino ladeira abaixo. Mais um Ramon para a conta, né? Tão lindo. <risos> Gente, tadinho tá do Ramon, de três entrevistas, três, o foco era é o Ramon, sempre ganhar. É Mas ele tem potencial, né? Enfim, ele pode conseguir aí continuar, não sei, né? Com esse alvo, enfim. E o da Jaci? Agora, o da Jaci. O assim? da Jaci é um pouco mais difícil, né? É, a Milênio, o Júlio, eu considero eles super bons em, em, em prova, assim, e até em social. Tem uma galera da Jaci que eu realmente não achei muito bom em social, assim, sabe? Ou simplesmente não gostaram de mim, sabe? Tentei puxar assunto. Pessoas que não aparecem mesmo, aparecem, tipo, fica offline o dia inteiro, assim, no Facebook e tal. Acho que da Jaci, assim, sei lá, eu chutaria o Façanha, a Milene. E o Júlio, assim, como três pessoas bem fortes, assim, que eu, né, particularmente, vejo como bem fortes dentro da tribo, uhum. A gente também É isso aí, a gente também <risos> Brincadeira, a gente não pode falar isso não creio, gente. Mas eles são muito legais, meus amigos é. e, e eu nem conversei muito com eles, assim, eu conversei, com façanha, acho que eu nem conversei, na real, devo ter conversado muito pouco Conversei um pouquinho com a Milene e um pouquinho com o Júlio, assim, só Ai, gente, tem mais não tem hum. <risos> Bom, as perguntas acabaram. Você tem alguma aposta de quem vai ser a próxima pessoa eliminada na sua tribo? Nossa, na minha tribo é difícil saber. Ai. Não sei. Eu, na verdade, eu tenho um palpite, mas eu tenho um palpite, mas eu não quero dar na entrevista. Hum, beleza. Você e tem que dar então os bastidores, tá? E vencedor Oi? da temporada, quem se aposta? Não entendi o que foi. Aposta como vencedor da temporada. Vencedor da temporada? É mais difícil ainda, né, saber, assim. Ah, da Angra, se for, eu gostaria que o Glauco ganhasse. É... Ah, todos, assim, né? Mas, tipo, sei lá, eu acho que eu tinha um pouco mais de contato com o Glauco. É... Uhum. A Carol também, eu acho que ela é maravilhosa. Ai, gente, aí eu não falo dos outros, né? canal ficar, nossa, nem falou de mim, mas todas são muito maravilhosas. Ah, gente, a gente Diego, a, a gente Bia. tem que voltar com o colar da amizade. A Bia eu conheci pessoalmente numa prova, gente. Por né? Na primeira Ele prova. Ele vai distribuir para a... todos, dando, eu acho. Você conheceu o quê? a Bia? Conheci, conheci a Bia pessoalmente, bem. já. Ai, é maravilhosa, né? Eu conheci ela, ela nas na primeiras missões, como a gente mora em São Paulo, né? Aí eu fui almoçar uhum. com ela. <risos> Ai, adorei. Nossa. É, então, a nossa entrevista acabou, né? É, você tem algum recado para deixar? Para o pessoal, para seus fãs, que mandaram várias mensagens para você, que todo mundo Milhões de mensagens recebidas. É, eu quero desejar boa sorte para a Angra, gosto muito de todos. Reiterar isso. É... Uma dica para as outras tribos é fiquem de olho em Angra, porque a gente tem um potencial muito grande E todos os blind signs são muito perfeitos <risos> e... Ah não, não, sei, não tenho muita coisa para falar assim. Eu gostei muito de conhecer não só o cast, mas tipo, toda a moderação do Kevin eu, conhe... eu, eu tinha uma impressão diferente do Kevin da que eu tenho agora eu gosto muito do Kevin, o Dudes, até o, o VD, mesmo que eu já ter falado menos com o VD. É, a Issa né, não apareceu muito, não conversei muito com ela, mas assim, eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu espero que as pessoas saibam reconhecer isso, tanto a quanto quem está jogando. É, vocês também estão fazendo suas entrevistas com todo mundo, viciadas no, no, em Survivor e tudo mais a plateia, as pessoas que estavam meio que torcendo por mim e, e que acabaram gostando de mim também, espero que eu possa ter contato com todas as pessoas, e é isso, gente, vamos eu, eu, assim, eu Vamos vamos para Deveria ir, hein? Ah, eu não vou, eu não vou poder, Pena, eu, eu sou pobre, não estou trabalhando, então ah. tá foda. Mas assim, é isso. Tipo, espero que vocês se divirtam aí. E apesar da tristeza, eu, é um alívio. E eu fico feliz de tipo, ter recebido tantas mensagens bonitas de todos. Obrigada. Só queria deixar meu ah, recado também pra você. Porque era uma das minhas apostas de F3, né? Achar você super longe. em uma das minhas instituições <risos> principais, da Angra. Aí tem outra também, que é o nome. não vou revelar o nome também. E. <risos> E você, né? Então, assim, você já acabou com o meu bolão. No um texto do meu bolão tá morto já, mas tudo bem. Desculpa, não queria acabar com o bolão das pessoas, droga. Tudo tá bem bom. que a gente, a Angra já acabou com o bolão de muitas pessoas, né? A gente tirou a Marcela, sim, tinha sim. a gente que apostava no idioma. Sim. <risos> mas é isso, é, obrigado pela entrevista, viu? Ah, obrigado a você. vocês. Tchau, tchau, até a próxima. Gente, você é muito suíte. eu achava é que assim. você era uma pessoa do mal. Mas não é. Adorei. Não sou. Quem sabe uma indicação por aí, que né, tá. a suíte? Eu, eu indicaria. Ah, eu também. Então, moderação. Assim. Acontece, viu? Não sei se eu teria o perfil. Não sei, querido. Mas é isso. Ué, nunca se sabe. Essa... Não eu só o Star verdade. e saí na mesma posição que você. Olha só. <risos> acontece. Olha. Sim. Muito bem. Tchau. Verdade. Tchau e até a tchau, próxima. Tchau gente. tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Fica bem. Não tchau. chore.